Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área Bom, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, falta só um pouquinho a gente chegar nos mil inscritos Isso me ajuda bastante, então senta o dedo aí no like, no inscrever-se, que você ajuda a nós, me ajuda a te ajudar, jogador Bom, vamos lá, esse vídeo aqui é o seguinte, eu mudei a configuração do meu grupo VIP, tá? Então meu grupo VIP agora ele é R$20,00 por mês apenas o pagamento é só por Pix. Meu WhatsApp vai estar tá aqui na descrição. Não tem mais período de teste, tá bom? Tive alguns problemas com isso em relação à plataforma que eu estava usando. Daí eu resolvi abolir. Então vai ser como era antigamente, tá? Eu também suspendi o robô que a gente estava usando lá no grupo. O robô, ele tem uma assertividade maior a 90%. É, era muito bom. Mas ele estava tomando alguns heads meio bobos. Algumas coisas que dava para evitar. Só que é um padrão que não dá para colocar dentro de um robô que tem algumas técnicas que eu uso que são eu preciso estar olhando. É visual, não dá para programar. Enfim. Então, vou voltar como era no começo, tá? É, o robô vai custar... O robô, o grupo vai custar 20 reais por mês. Quem vai fazer as análises sou eu. É, eu trabalho, eu sou CLT, então tenho meu emprego normal, tenho minha vida normal. Então, o volume de entradas talvez fique na faixa aí de 10 a 20 entradas por dia. Os horários vão ser mais ou menos... Eu estou gravando agora, são sete, são 8 horas da manhã. Então, vai ficar mais ou menos isso. Entre 8 da manhã e 10 da noite. Não tem um fluxo, assim, tipo, ah, quanto é que está a assertividade? Quanto é que está o volume de entradas? Não tenho isso. A assertividade eu tenho uma base. Porque a estratégia que eu vou usar é um pouco melhor do que a do robô. Então, eu espero que fique superior a 90%. Espero que beirem aí os 95%. Mas vai ter RED, tá? Em algum momento vai ter RED. É, então, é isso. Se você se interessou, quer fazer parte, vou deixar meu WhatsApp aqui, me chama, faz um Pix, muito importante, tá? Muito importante mesmo, não vai ter devolução do dinheiro. Se você me fizer um Pix de 20 reais ficar no grupo 10 minutos, se arrepender, paciência, eu não vou devolver o dinheiro, tá bom? Então vê direitinho, aqui no, no canal tem uma porrada de vídeos meus, e que eu falo um monte de coisa, várias dicas. Então, é, se você tá vendo esse primeiro vídeo aqui, não, não sabe exatamente quem eu sou como que eu trabalho, cara, dá uma fuçada aqui no canal que você vai, vai me conhecer um pouco melhor, fechou? Esse vídeo, por enquanto, é só para dar esse recado aqui. É, vai ficar R$20 por mês, meu WhatsApp vai estar aqui na descrição. só clicar, me chama, que eu já te coloco no grupo lá, fechou? Valeu, aquele abraço.